Oi, eu sou Celso Dias, CEO da Benchmark Treinamentos, e este é o canal Vida de Propagandista, o primeiro e o maior canal sobre a profissão do país. E você é muito bem-vindo a este canal e a este vídeo, onde nós vamos falar aí sobre as principais mudanças vividas no cenário da indústria farmacêutica no mundo. As multinacionais, como por exemplo o caso da GSK, recentemente saiu uma nota, Falando sobre as expansões dessas empresas, quais implicações disso na sua vida, você que já é propagandista, o que vai mudar, quais oportunidades vão aparecer, você que ainda não é propagandista, mas deseja se tornar um, o que significa isso para você, quais mudanças que vão acontecer nesse mercado, quais oportunidades vão aparecer e como que você pode se beneficiar dessas mudanças. Legal né? Já curtiu? Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal é muito importante que você se inscreva e acione o sininho, sabe? Para que você seja notificado assim que novos vídeos surgirem para você. Eu sempre falo que a antecipação é um poder, que a velocidade certamente é o que representa a maior vantagem competitiva no mundo atual. Então é importante que você esteja ligado nas novidades, que você receba primeiro, saia na frente e se antecipe para então abraçar as melhores oportunidades. Beleza? Enquanto eu falei aqui essa balela toda, deu tempo de você ir se inscrever e agora sim acompanhar esse conteúdo exclusivo da Benchmark aqui do canal Vida de Propagandista. Então, eu não sei se você está ligado aí nas novidades, mas recentemente saiu uma notícia no site da Sindus Pharma falando sobre o interesse da GSK a expandir as suas operações aqui no Brasil, que já é a quinta maior operação Dessa gigante farmacêutica. Você que não conhece a GSK, a GlaxoSmithKline, é simplesmente a britânica, a quarta maior farmacêutica do mundo. É só a quarta maior farmacêutica do mundo. Então ela está anunciando aí, o Brasil já é importante nas operações dela e ela quer expandir. Ela está voltada para a questão da vacinação, para o incentivo da vacinação. Ela é muito forte nesse ramo, mas ela também é muito forte em prescrições médicas, em visitação, em propaganda médica, e ela está anunciando expansão com foco total na força de vendas. Então fique ligado, porque certamente aparecerão oportunidades pela frente, novas contratações, expansão, novas linhas, etc. Normal, tem mais. Ainda neste mês, é, se eu não me engano, 1 de agosto, ela anunciou a finalização de uma nova transação, que foi a criação de a Joy Venture. Para quem não sabe o que é Joint Joy pesquisa aí, na verdade, uma associação entre empresas dessa gigante farmacêutica, GSK, com ninguém menos que a Pfizer. Outra gigante voltada para o mercado de MIP, que são os medicamentos isentos de prescrição médica. Então, OTC é a singla em inglês, que é on the count. Significa a mesma coisa. Tá? Eles estão voltando, criar criaram, fundaram, já está aprovado. Né? Uma, é uma união empresarial a nível global e que tem sim impactos no mercado brasileiro. Lê pra você que o nome dessa nova empresa, que é a Consumer Healthcare. Tá? Consumer Healthcare, é o nome da empresa que está nascendo em associação GSK e a Pfizer. Tá, vai surgir oportunidades, mas como que eu, que quero me tornar propagandista, posso abraçar essas oportunidades ou mais? Como que eu, que já atuo na indústria farmacêutica, posso de fato está diante dessa oportunidade, o que, que isso muda na minha rotina, ou até mesmo se tem oportunidade para mim. Então, eu elenquei aqui, eu listei para você quatro ações que você pode ter, que você pode estar atento aí, que você pode seguir, que com certeza essa oportunidade ela vai aparecer para você de alguma forma, tá bom? O primeiro ponto aí, que é até meio óbvio, né você precisa aprender inglês ou desenferrujar aí a sua língua se você já aprendeu, e o fato é que Hoje em dia, nos dias atuais, existem diversas maneiras para você aprender ou aprimorar a segunda língua. Mas parece que as desculpas crescem juntas. elas surgem junto com as maneiras de aperfeiçoar o inglês. Então não faltam desculpas também para não aprender. Então, cara, você tem, olha, cursos presenciais, você tem EAD tem várias formas de fazer gratuitas online, paga, tem comunidades voltadas para o desenvolvimento de novas línguas, tem a sua própria Netflix que é só você mudar aí a configuração, coloca o áudio em inglês, a legenda em inglês, passa perto, começa a se adaptar com essa nova língua, começa a se interessar em conversar com pessoas de novos lugares, porque a gente aprende assim, a gente aprende a interagindo, a fazendo é se conectando. Então não faltam desculpas, mas está na hora de você acabar com suas desculpas e aprender logo essa segunda língua e tornar isso aí um diferencial competitivo no lugar de uma pedra no seu sapato, tá bom? E aí vale lembrar, para você que já atua como propagandista, que vão existir aí estudos, estudos científicos relacionados às drogas, aos tratamentos, que eles ainda não têm tradução para o português. Então você, com a, o aperfeiçoamento da língua, você pode se beneficiar desses estudos e trazer essa realidade para o seu médico. Com certeza você está diferenciando, porque quantas pessoas fazem isso? Então se você trabalha no laboratório nacional, isso não te impede de trazer para a mesa estudos científicos da língua inglesa. Pode ter certeza que o seu concorrente que trabalha na multinacional, ele está ligado nisso aí. Segundo ponto, descubra como que é possível você ser simples e eficaz ao mesmo tempo. Já diria Steve Jobs, a simplicidade é a sofisticação máxima, ou seja, dá trabalho ser simples, é difícil, e nós estamos falando aí das palavras da pessoa que simplesmente revolucionou todo o mercado do telefone, né? ele criou o telefone mais amado, mais querido do mundo, e esse telefone tinha um botão só, e hoje em dia não tem nenhum, e revolucionou aí todos os telefones que vieram depois dele, e com essa cabeça de pensar simples. Tá? Então simplificar a comunicação, simplificar tudo, a forma como você vai para o mercado, isso dá trabalho, é difícil. Então comece a exercitar. Você conseguiria desenhar a sua trajetória pessoal e profissional numa folha de guardanapo? Já parou para pensar nisso? Você conseguiria resumir a sua vida em uma simples frase? Comece a fazer esse exercício para você aprender a simplificar as coisas complexas. Porque quanto mais simples você consegue ser, mais você economiza tempo, mais você agiliza os processos, mais você é eficaz, mais você respeita o tempo do seu interlocutor. E no mundo inteiro só se fala isso, em economizar tempo, em ser eficaz, em fazer mais com menos, e com certeza as multinacionais estão sempre ligadas nisso. Se você pesquisar um pouquinho sobre os valores dessas empresas, você vai ver que isso está no DNA delas. A simplicidade é a sofisticação máxima. Terceiro ponto, valorize ainda mais a qualidade das informações que você propaga. Para quem é propagandista sabe que isso é uma realidade. É, se uma informação ela não tem embasamento científico, isso significa que nem informação ela é. Isso já é de praxe na indústria farmacêutica, é preciso validar aquela informação que você está passando ali para a classe médica. Precisa ter embasamento científico, que estudo que é esse, qual que é a fonte... Esse estudo, qual que é a relevância estatística que esse estudo tem? Isso é uma realidade no setor de uma forma geral. Mas quando a gente fala especificamente desses players que eu estou trazendo aqui para você, isso é levado a outro patamar, para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer aqui para você. Se você pesquisar um pouco, você vai ver que a GSK foi a primeira a apoiar um projeto a nível global chamado All Trials. Eu não vou explicar aqui detalhes desse projeto, vou deixar aqui embaixo um link para uma palestra do TED, que explica melhor sobre como funciona esse projeto no mundo inteiro, mas basicamente ele se trata de trazer informações ainda mais relevantes sobre os estudos clínicos que são feitos para poder aprovar a comercialização de algumas drogas. Então, é, já é comprovado aí que existe uma certa deficiência nessas informações, vamos falar assim de uma forma muito geral, porque aqui a gente está falando de nível global, então cada país vai ter suas próprias regras, regulamentações, eu não quero entrar em detalhes aqui sobre isso, mas já se foi provado que, às vezes, informações são perdidas no meio desse processo, informações importantes que agregariam no tratamento de determinadas patologias, determinadas doenças, na interação entre médico e paciente, na segurança dos tratamentos. Então, a Jessica foi a primeira a abraçar esse projeto e trazer, levantar essa bola da transparência das informações. Então, vamos lá, vamos atrás da, da, dos estudos clínicos, vamos atrás das interações medicamentosas que podem ocorrer, dos efeitos adversos, dos melhores tratamentos para cada caso, do grupo de, paci de pacientes que passaram por aqueles estudos e como eles reagiram àqueles estudos. Então, a clareza da informação, a relevância estatística e científica para esses players é extremamente valiosa. E não pensa que é diferente assim no relacionamento com você eles querem conhecer a sua história quem é você de verdade quais são os seus valores né? então você precisa se conhecer para passar essa transparência para essas empresas e com certeza se você conseguir fazer isso de uma forma eficaz você vai ganhar muito ponto nessas empresas tá bom e por fim mas não menos importante na realidade eu deixei o melhor para o final eu sugiro a você que transforme o seu perfil profissional a um nível competitivo global o que, que eu estou querendo dizer para você aqui é que você precisa elevar a sua performance profissional, porque pensa comigo. Nós estamos falando de empresas que atuam em vários países do mundo. É uma relevância aí global. Então essas empresas, elas estão ligadas no que tem de mais novo em atuação no mercado, em vendas consultivas, em habilidade técnica e comportamental para lidar com as situações diversas. Então ela espera que o profissional tem essa qualidade a nível global de competitividade. Você precisa sim se preocupar com meritocracia, com a capacidade de construir resultados relevantes, com a capacidade de lidar com problemas complexos, de resolver problemas, de interagir melhor com o seu interlocutor. Se você é daquelas pessoas que acredita que vendedores nascem prontos, ah, isso aí, ou a pessoa tem ou não tem, você não vai conseguir uma oportunidade nessas melhores empresas, porque não é assim que elas pensam. Elas pensam que vendas é desenvolvimento constante. Nós estamos falando de um momento é, atual no mercado global que a gente vai falar de neuromarketing, neurovendas, a gente está indo nas minúcias do relacionamento humano para entrega de valor, para venda, não apenas de um produto em si, de soluções inteligentes, de interação, de entendimento, de customização, do seu contato com cada necessidade do seu interlocutor, seja o seu médico, paciente, o dono do Pdv, então essa cabeça de que você precisa se desenvolver, precisa tornar o treinamento um hábito seu de responsabilidade sua. O desenvolvimento pessoal e profissional tem que ser uma responsabilidade sua. Isso precisa ser constante. Então eu te pergunto, qual foi a última vez que você investiu em treinamentos? Qual foi a última vez que você desenvolveu o seu perfil que você aprendeu técnicas novas de contatos de vendas seja para desenvolver suas competências comportamentais ou técnicas qual foi a última vez isso tem que fazer parte da sua rotina então aposte em novas leituras invista em cursos em seminários invista em treinamentos completos como por exemplo o próprio treinamento da benchmark que está o tempo todo buscando formar propagandistas de excelência justamente para esses players para essas indústrias. E para isso a gente precisa promover uma competitividade a nível global. Tá? Então fica a minha dica para você e eu quero saber, o que, que você achou desse conteúdo todo? Quer elevar sua performance? Quer ir um passo além aí no seu desenvolvimento para conseguir abraçar essas melhores oportunidades? Então está na hora de desenvolver, não é mesmo? E uma boa forma de começar a fazer isso é baixando o nosso e-book gratuito, o Guia Definitivo de Como Ser Propagandista. Você já baixou esse conteúdo? Esse é o e-book mais baixado, mais elogiado do país por profissionais que atuam na indústria, por profissionais que querem atuar. Pessoas todo dia me agradecem por ter desenvolvido esse material porque eles estão conseguindo capturar as melhores oportunidades através da leitura desse e-book. E você aí de fora sem saber disso. Então corre aqui embaixo que eu vou deixar o link também do e-book para você baixar, vou deixar o link de todas as fontes que eu trouxe para você aqui de informação. E é lógico, né? se você gostou desse conteúdo, deixe outras pessoas saberem também. Então compartilha, eu sei que você já curtiu. Compartilha, comenta aqui se esse conteúdo foi relevante para você. E eu quero te ver no próximo vídeo. Sucesso para você!